As margens placidas de um povo heróico brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. A desce, sem teu formoso céu risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Espero belo, és forte, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza. Deitado eternamente em verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, obras Brasil o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida? Deus e sonhos lindos. Campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores Ô oh, Padre amada e tolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno seja é símbolo do lábaro Deus, que as tá trintaça estrelado Me diga o verde e louro desta fórmula Mas no futuro e glória no passado Mas é que está para clavar forte Verás que um filho teu não foge a luta Nem teme quem te adora a própria morte